Eu sempre gostei bastante das facas Dopplers do CSGO, mas vamos combinar, elas já são meio antigas, já estão há bastante tempo no jogo. Eu mesmo já tô meio cansado desse tipo de faca. Já tinha várias Sobis, Safiras, 3 e 1, 2, 3, 4. E Gema Doppler, eu não sou muito fã. Eu acho que eu prefiro um pouco mais o Doppler normal do que o Gema Doppler. Mas o intuito desse vídeo de hoje é pensar se no futuro a gente não vai receber uma terceira versão de Doppler, uma terceira versão de facas Doppler. A né? gente já tem Doppler, a gente recebeu Gema Doppler. Quem sabe, não tem uma outra categoria de Doppler que pode ser adicionada ao CSGO e a gente teria facas iradas e claro também, teria que ter uma nova raridade além da Safira, rubi, Black Pearl e Emerald, quem sabe a gente não tenha uma nova gema um dia no CSGO E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores, com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito e aí eu achei no canal esse gringa, esse James Hill alguns conceitos diferentes de Doppler E vamos analisar aqui agora Pra gente ver o que, que seria legal ter no CSGO. Ele começa aqui com o ametista, mano Essa M9 aqui, ametista, que ficou sensacional E era algo assim que eu queria no CSGO. Uma nova gema Por exemplo, se essa faca ametista fosse a faca rara, a faca gema De uma outra categoria de Doppler Assim como a gente tem na Emerald ali A Fez 1, Fez 2, Fez 3, Fez 4 E Emerald, imagina como que seria legal Fez 1, Fez 2, Fez 3, Fez 4 de um Doppler Que a gema é essa ametista, mas seria muito foda uma segunda ideia que ele deixou aqui que eu achei bem legal Seria a apatita, né A apatita, como se fosse um minério raro Seria um verdezinho mais clarinho A gema, né Agora a Doppler em si eu já não sei Terceiro conceito aqui dele Azurite Esse aqui eu já achei meio estranho Mas legal, porque é como se fosse a Doppler Só que em vez de ser roxo, preto É tipo azul e verde, né Ficou bacana Black Opal É basicamente o que eu pensei que seria tipo A phase 1 ou phase 2 aí Na categoria da ametista Podemos pensar assim Cara, tem tantas combinações possíveis Mano, a gente podia ter mais Dopplers no set Essa aqui é a Bloodstone, é um conceito que eu não entendi muito bem Como se fosse pedra de sangue, né Então ele tem um degradê do vermelho pro marrom ali Mas eu não gostei tanto Cat's Eye, o olho do gato Como se fosse aquele olho amarelão do gato, né Essa aqui seria tipo a Doppler gema amarela, mano Louco, hein Essa citrine aqui, não consegui diferenciar aqui, Acho que deve mudar um pouquinho a saturação e tal Mas é a mesma pegada Imagina que louco Se ele tivesse pista, vira, etc E também tivesse uma dessas assim, amarelona Sei lá, eu gosto de ver esses conceitos, mano. Eu gosto de pensar o que a gente poderia ter no futuro no CSGO. Esse daqui eu já acho que não faz nenhum sentido. Diamond, né? Porque a gente já tem as facas diamante as facas bludinhas. Esse eu passo. E o Iolite, mano? Olha isso daqui, velho. Mano, tem tanta coisa legal que dá pra vir pro CSGO, cara. Esse daqui é um rosa clarinho, né? Bom, opa, aqui eu acho que deve ser algo tipo verde, azul. E também parece que tem um pouco de rosa. Cara, tá muito louca essa. Peridote. É, aqui eu acho que é a mesma pegada da Emerald. Tá bem parecido com a Emerald, então eu acho que... Algo assim, não, não iria vir pro CSGO Godito nenhum Rainbow Fluorite tipo, Olha isso aqui, mano, esse cara dá umas viajadas Por isso que eu gosto de ver esses vídeos Dá uma descontraída, né? Tipo, olha isso, Doppler Azul com rosa, mano Olha isso velho, Rose Quartz, né, com se fosse Quartz Rosa, mano não, dá, dá um pause nisso daqui, velho olha essa combinação, essa Butterfly com essa Luva Vice, cara, na moral Rosa tá bem hypado no CSGO essa Luva Vice é bem hypada, imagina se a gente tivesse um terceiro pattern raro de Doppler que fosse rosa, mano ia ser muito foda, velho, essa daqui ele chamou de Tiger's Eye, o olho do tigre como se fosse um laranja, assim aqui eu já não acho que combina muito com o CS, que eu acho que já sai um pouco da proposta mas topaze era bem a pedra preciosa que eu tava pensando mesmo mano. Uma pedra amarela, né? O topazio Essa daqui ficaria bom, mas não teria Tanto comércio assim, eu acho E ele faz aqui no final o que seria o reverso Do Black Pearl, fez o White Bill. E eu não gostei muito não, velho. Essa daqui eu, eu vou passar também Mas facas brancas seriam legais Pro CSGO, inclusive eu reagi ao vídeo Dele fazendo os conceitos de facas Printstream e outro Modelo de fade, vou deixar indicado aí pra vocês Vamos ver, vamos ver se no CSGO Vamos ter novas raridades de facas porque eu, particularmente, já tô meio cansado de Safira, Rubi e Black Pro. Não gosto muito. Em de sei lá, não combina muito com as minhas skins. Mas uma faquinha rosa, uma faquinha tipo ametista, mano. Ai, assim ia ficar massa no inventário. Eu não um reprise aqui as minhas favoritas, para a M9 e a Butterfly, mano. Sensacionais. Mas é isso aí, galera. Vídeozinho rápido aqui pra vocês. Estamos voltando aos ritmos de gravações insanas aqui no canal. Em breve volto aí com dois vídeos por dia. Queria que vocês comentassem aí embaixo o melhor horário. Vocês querem que eu solte esses vídeos? Tô pensando em soltar um no período do almoço e um no período da noite, deixa um comentário aí pra mim a gente se vê na próxima, falou!